Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Oceanos, tá? a versão da Ana Nóbrega, Só que esse é um tutorial do fundo de pregação, é, inclusive que eu lancei aqui no canal, né? semana retrasada Eu lancei um fundo de pregação aí em cima da música Oceanos E por votação que vocês participaram aqui no canal, é, vocês escolheram então de eu fazer então, esse tutorial, ok? Bom, é, a música está em Ré, Ré maior, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho. Estou usando aqui o piano o PX5 da Cassio, né? o Privia PX5, tá? É um timbre aqui que tem uma mistura aqui de piano e pads, né? Tá? Inclusive é o mesmo piano e os mesmos pads que eu usei no vídeo do fundo de pregação, Ok. Respirar um pouco, né? Vamos lá, então. Primeira parte, tá? É, começa aqui em Si menor, né? E a ideia é a gente trazer a melodia dentro dos acordes. Então, tará, tará, tará, tará, tará, tará, tará, tará. então ó. Estoco Si menor. Lá com Dó sustenido. Ré. Vendo? Vou fazer essa parte primeiro, tá? Lá maior. Sol. Ok? Vamos ver essa parte aqui, então. Bom, tocou o Si menor, vem aqui na mão direita, ó. Lá Si, Lá Si, tá? Aí, o próximo acorde é um Lá com Dó sustenido. Vocês vão poder fazer como? Vamos poder fazer o baixo oitavado, tá? E na mão direita aqui, você pode fazer o Lá e o Dó sustenido. E cair no Ré assim, ó. Ok, eu vou fazer bem devagarzinho, tá? Fazer bem devagarzinho, tá? Ó, vamos lá, ó. Tocou o Si menor. Tá vendo? Ó, com o dedo. Ó, vou pegar aqui o Lá e o Dó sustenido ó. E aí eu posso fazer Ré Ré E Finalizar no Fá sustenido e no Lá aqui ó. Tá? Vai dar Continuando, o próximo acorde é lá, ó. Tá vendo? Cai no Sol. Então, eu não sei se vocês estão percebendo que eu sempre deixo a melodia para a ponta do acorde. O nome dessa técnica é Chord Melody, ok? O Chord Melody ele consiste, então, em inverter os acordes de forma... Que a melodia fique na ponta do acorde Esse aqui é um assunto é, muito bem abordado lá no curso de teclado online tá? É um assunto que eu trato lá com os alunos E se você se matricular vai ter acesso a esse material, ok? Continuando, tá? Uma música difícil de fazer o chord melody dela Então esse tutorial vai demorar Vamos lá Tocou si menor tá? Eu vou tentar fazer aqui só a melodia de uma forma bem simples A gente vai incrementando mais Vamos lá Muda um pouco a melodia Essa é a primeira parte, tá? Depois a gente dá uma repassada. Vamos pra segunda parte agora. Segunda não, né? A terceira, né? Que é a parte B. Que faz... É sol... Pá, pá, pá, ré... Pá, pá, pá, pá, lá, ok? Tá certo que no vídeo que eu fiz eu não pus Ré, eu pus Si menor. Tá? Eu achei que ficou melhor. Ficou fica mais bonito, mas no original da música é Ré faz tá bom? então é... vamos ver aqui essa parte tá? lembrando né, que eu esqueci de falar no começo do vídeo deixa o seu like aí tá? ativa o sininho e se inscreve no canal ok? vamos lá! então chegamos aqui no confiare, confiare, beleza? Você vai segurar o Sol e vai fazer isso aqui, ó. Tcharam! Beleza? Então, ó, segurou o Sol. Ó, bem devagar, ó. Ok. Continua. Repete. Agora vem, se o mar, então vai fazer. Ah, então faz. aí vem pois eu sou o teu vai fazer cai do sol lá tá? pode ser assim tá Vamos ver essa parte aqui. Ó, então fez a, assim. pois eu sou, cai no sol, Se eu, lá, si menor, lá com dó sustenido, ré, lá e o sol. Aí a música volta pro começo, né? Eu vou tentar tocar uma vez bem devagar, usando um dedinho só aqui, tá? De prima consegui <risos> que tocar devagar é complicado, viu? Cheguei aqui. Eu vou para a parte B agora. Faz o sol de novo. Ré tá aqui. Ó, cai no sol de novo. o mar cai no sol, tá ah, lembrando que aqui né? Eu errei, né? Então ó, cadê? Sol, aí vai rolar uma resenha aqui, tu és meu. Só ir repetindo, né? Beleza? Finalizou aqui. O que que vai rolar agora? Vai vir aquela outra parte lá, darana, darana, darana. Vai ser aqui, ó. Essa parte cai no Si menor Sol Vou fazer um pouco devagar aqui, né? Eu já fiz simples, mas vou tentar facilitar mais. Vamos lá, cai no Si menor. A parte que eu falei que eu faço em Si menor, né? A parte que eu faço em Si menor, tá? Que, que eu troquei o Ré pelo si menor, né? Que é. É aqui, ó. Cai no Sol. Cai no Si menor. Ó. Cai no Lá. Tá? Vou fazer com o um dedo. Ó. E aí essa técnica, essa ideia do chord melody, é justamente para não ficar só a melodia na ponta, eu vou preenchendo com os acordes nossa. Aí ó, esse lick que eu fiz aqui, que inclusive tá no curso, ó, eu não tô em Lá, eu vou transformar ele em Lá com nona, ó. um espaço ó, eu bem devagar ó mais devagar tá porque assim os licks eles são um ponto de partida para você é, criar novas frases e novas técnicas, tá? Então... Ok? É isso aqui, é um material do curso, né? Que eu ensino para os alunos, depois se você quiser ter acesso a esse material, entra no link que está na descrição do vídeo e conheça o meu curso, tá bom? Gente, eu acho que é isso, né? Também eu queria convidar vocês para se inscreverem no meu canal Auxiliar, eu tenho um segundo canal que eu estou repostando todos os vídeos aqui do curso de teclado online lá é, Com uma reedição, uma melhoria, tá bom? E também para eu deixar de backup aí, se caso algum dia, né, algum doido aí Tentar tirar meu canal do ar Eu tenho um segundo canal com todo o conteúdo lá, tá bom? E aí fica o meu convite também para você entrar lá e se inscrever no outro canal é, Durante esse tutorial eu gravei um vlog, tá? Tem um celular me filmando de frente aqui Coisa mais linda do mundo. É, esse vlog eu vou postar lá no outro canal, tá bom? Então, se você quiser ver como é que foi por detrás da gravação desse tutorial e até alguns trechos da edição, é, acessa lá o link que tá aí, tá bom? É aula de teclado online, né? Mudei só algumas coisas, tá? Mas eu vou deixar o link aí também para vocês conhecerem meu outro canal, tá bom? Gente, fiquem com Deus e eu vou tentar tocar aqui, hein? Deus abençoe vocês!